É muito importante você organizar os horários de uma maneira que realmente lhe satisfaça. Assim você não vai sentir a tentação de se rebelar contra esses horários. Se a sua agenda inclui apenas o que você precisa fazer, mas não dá espaço para o que você também quer fazer, isso não vai funcionar. Você simplesmente vai abandoná-la. Procure deixar na sua agenda horários livres e espaço para o improviso. Você está tentando dar espaço para a criatividade e não sufocá-la. Faça então uma lista das suas prioridades do tempo que elas exigem. Leve em conta as suas responsabilidades e as necessidades das pessoas à sua volta. E inclua tudo isso na sua agenda semanal. Encontre o seu próprio ritmo. Faça o que mais lhe agrada, o que funciona com você, o que lhe faz se sentir em equilíbrio e lhe traz bem-estar. Pense bem, eu estou com você.